Olá, bem-vindo ao Valor Invest Channel, seu canal de educação financeira. Bem, eu sei que combinei com vocês de falar sobre o ETF Meta. Eu ia lançar esse vídeo o ETF Meta, mas na noite de terça-feira do dia 25, o Maxi Renda, né, o Fundo Imobiliário Maxi Renda, emitiu um fato relevante acerca do, da distribuição de de rendimentos, e esse é, fato relevante tem a ver com o parecer da CVM com relação à distribuição desse, desse rendimento. Então, na terça-feira, na noite do dia 25, o Fundo Maxi Renda soltou essa, essa, esse fato relevante, e no dia seguinte houve uma queda... Começou a haver uma queda na cotação, ou seja, havia pessoas vendendo após esse comunicado, que causou muita confusão no mercado. E após o dia 25, dia 26, dia 27, dia 28, sexta-feira, o fundo desvalorizou 1,54%. Houve uma desvalorização. Por quê? É porque muitos cotistas, em pânico, venderam os fundos e saíram vendendo. Eu, como eu tenho também cotas desse fundo, também visto no MXFR11, eu, Augusto César, eu também fui procurar saber o que estava acontecendo, eu reuni minha equipe e procuramos entender o que está acontecendo. E está uma confusão danada de legislação, essa questão... Então, estamos ainda tentando entender, sabemos que essa decisão não é definitiva, mas o que isso pode implicar, o que não pode? Até o momento, nós estamos assim, em cegas. Então, eu queria gravar esse vídeo para trazer informação, né? porque eu também não entendo, eu sou, também sou um, um investidor recente, novato, também estou tentando entender, estou aprendendo com isso. Mas uma coisa eu sei, né? Eu, eu escutei muita coisa que não tem nada a ver Pessoa desinformada ou então em pânico falando que não deve Então eu vou fazer esse vídeo para tentar esclarecer O que pode estar ocorrendo Isso após a vinheta Bem, voltando aqui, o que que aconteceu? A CVM notificou o fundo o Maxi Renda porque ele estava fazendo distribuição do lucro cara. Não pode, tem que ser o lucro contábil. Ok. A CVM está errada? Não. No caso do, do, do, do, do MXFR11, não está errada. Eu pedi a sua opinião. Não, o senhor não pica, mas eu não, estou dizer... ah, Mas o que que acontece Existem outras questões Inclusive questão legal Nesse emaranhado aí Vamos tentar Entender isso aí A CVM, ela deu um parecer Deu um posicionamento com relação a uma coisa Em que a própria lei Aí vamos lá, a CVM é um regulador Mas tem a própria lei que fala como essa distribuição deve ser feita a lei número 8.068 artigo 10, parágrafo único, diz que a distribuição deve ser do lucro caixa aí, como é que tem uma lei que diz que tem que ser pelo lucro caixa e ela tá dizendo que tem que ser pelo lucro contábil bota um parecer uma norma né, orientando uma normativa rápida assim que surgiu assim dizendo que tem que ser pelo embora essa questão já venha desde 2014 por aí mas só agora ela baixou um... fez a notificação dizendo não você agora tem que distribuir se tiver valor contábil, se não tiver você não vai distribuir então ficamos assim tem uma lei dizendo que tem que ser de um jeito e um parecer dizendo que tem que ser de outro aí é essa confusão Afinal, é do lucro caixa ou do lucro contábil? não entendo, te juro por Deus. Eu não entendo. Tem coisas que eu não entendo. Então, eu vou explicar de uma forma... É... Bem fácil para você. A forma bem, porque isso aí tá uma confusão. Mas eu vou tentar explicar o que, que a CVM quer para você. Vamos supor que você... É, alugou uma casa, você foi na imobiliária, através da imobiliária e alugou, vai alugar através da imobiliária uma casa sua casa vai ser avaliada, vai ter um valor patrimonial o que acontece o... a sua casa, é você vai a, a, a, a imobiliária vai receber os aluguéis e vai tirar parte para ela e o resto vai ficar para você esse é o lucro caixa. Esse é o lucro caixa. Certo? Pra ficar claro, esse é o caixa. Esse é o fluxo. Você recebe o fluxo. Só que... A, o imóvel, ele tem um valor patrimonial. Então o seu imóvel, ele vai passar por avaliações, então em um período ele vai estar tá muito valorizado e um período desvalorizado. Aí chega a, a, a, a CVM e diz assim, não, o seu imóvel agora, é, ele vai ter que tirar o lucro contábil, ou seja, quando tiver valendo mais, base é no valor patrimonial, isso que dá a entender. Quando ele tiver valendo mais, você pode distribuir o aluguel, se não tiver, não tiver valendo menos o prejuízo, você não vai distribuir. Porque não é lucro contábil. Quer dizer, os meses que você não tiver que a casa for avaliada de forma negativa é sinal que você não teve que a sua casa não está rendendo aluguel. Os alugueles que, que a casa está recebendo não vai para onde. Vai ficar parado? Você não vai receber? Então, e... O fato de você não receber esse aluguel acabaria com a lógica de existência do Fundo Imobiliário. Eu estou falando não da existência física, mas da existência lógica. Porque a lógica é que você receba os aluguéis, que as cotas recebam os aluguéis, os aluguéis estão todo mês. O que é o aluguel? O lucro caixa. Simples assim. Quer dizer, você não pode receber mais esses aluguéis, esses aluguéis é isso. Então, quais são as repercussões para o fundo de papel? Porque isso não atinge o MXRF11, mas é, pode ter outras repercussões em outros fundos, né? que eu vou explicar já já em outro vídeo. No momento, nesse vídeo, eu vou falar da questão do MXRF11, porque a, a notificação foi para o fundo, desse fundo de papel especificamente, mas pode se estender a outros fundos, pode se estender, ainda não está certo, não existe ainda uma regra, porque a CVM é quem regula, a CVM ainda não se posicionou ainda com relação a isso, porque realmente é muito complicado, porque como é que eu vou proibir você de receber seu aluguel? É complicado, que é do lucro caixa, a lógica do fundo imobiliário é que você pudesse receber os aluguéis, então, essa lógica da CVM ainda está um pouco mal, explicada ainda então, caso seja feito assim, caso esse entendimento prevaleça e seja dessa forma só poderá haver distribuição de lucro contábil, quais são os as implicações que podem ocorrer se tiver prejuízo contábil o fundo pode amortizar ou seja, devolver o valor da cota para você que você pagou em compensação. Isso vai haver diminuição do, do preço médio e a cota se desvalorizaria do mesmo jeito. Então isso causaria um dano também ao fundo nesse sentido. Outra coisa que pode ocorrer, uma outra solução possível, lembrando que essa questão da amortização é uma questão teórica, as possibilidades teóricas resultantes dessa decisão da CVM, caso ela se torne fixa, seja isso mesmo, pode ocorrer teoricamente é, esses fatos. Se tiver prejuízo contábil, prejuízo contábil, pode haver uma amortização e essa amortização levar à queda do preço médio, levar à desvalorização né, do fundo, ou então não distribuir por alguns meses, Se cá sem distribuir. Aí ah, daqui a alguns meses volta a distribuir. Isso pode ocorrer sim, resolveria contabilmente essa questão. E outra coisa, a, o MXRF11 já em, em comunicado, já disse que o exercício do, é, houve lucro contábil no exercício de 2021. Logo em 2022 vai continuar distribuindo normalmente ou seja está encaixado no que a CVM quer não vai comprometer 2022 você está entendendo ah, O que, que acontece ah por causa disso eu vou revender os fundos imobiliários eu vou... não eu por exemplo eu gosto certo não desfiz nenhuma posição pelo contrário quando caiu eu comprei mais Aí, teve gente na internet falando assim, Ah, isso é pirâmide, não sei o que, ou então a CVM tá, a CVM tá de, de, de, de, treta, a CVM tá querendo arrumar uma profissão, a CVM, segurança jurídica, tá aí, tem interesse de alguém. Gente, calma. Calma. Escutei um monte de teoria, calma. Simplesmente, por um lado, a CVM tá certa. Aham, uh -huh. sei porque até então o que estava acontecendo o mx rf11 estava fazendo subscrições sucessivas e esse dinheiro estava entrando no caixa e do caixa estava havendo uma distribuição em forma de rendimento então estavam entrando rendimentos de, de outras origens, ou seja, estava tá, uma bagunça contábil. Então, pelo que eu entendi, está tentando haver uma correção nesse sentido. Uma, uma normatização, pelo menos uma tentativa. Foi ruim? Foi ótimo. Uh, <risos> Entendeu? Mas ainda há muito a que ser, que ser, uh, ser discutido, a ser esclarecido quanto a isso. E até então eu acho que uh, não devemos entrar em pânico. Nem fazer nenhum movimento estranho, como venda antecipada, nada é disso. Né? Eu acho melhor aguardar, não é nenhuma recomendação, mas eu, eu aguardo, em questão de cautela, né, para ver o que, que isso vai dar, o que, que vai ser regulamentado e como a situação vai ficar. Quais serão as novas regras, caso é, elas venham a acontecer e como serão aplicadas, eu acho melhor esperar. Enquanto isso, sigo comprado e comprando, eu vejo como uma oportunidade, não é nenhuma recomendação. E é isso que eu queria falar para vocês aí, pra ter tranquilidade, para ter calma, para não entrar em desespero. Né? São coisas que acontecem, faz parte do jogo, né? e aquele que tem calma e tranquilidade, vence e prevalece essas pequenas adversidades, essas adversidades que fazem parte do jogo e são temporárias. Elas passam. Só os, os que ficam serenos e tranquilos, que tem frieza, que prevalece. Então esse é o recado que eu queria, que eu queria deixar. Essa é a mensagem. Então desejo a todos um forte abraço e bons investimentos. O jogo acabou. Eu vou matar você! Sua vagabunda! Vagabunda!